Contri, quatro rimas, dois, dois, três entradas de cada, fechou? Vamos que vamos, família! Solta, DJ! Ei! É eu, é eu, é eu! Quero ver matar, matar ele! Quero ver matar ele! Ei! Vem. Ei! Ele. Vem. vem! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei! Ah! Beleza? É, nova tá na fácia, já começa fazendo assim. Um já acabou de fugir porque é emissário ruim. Tudo bem, Bruninho tá na disposição Eu vou fazer um mac lanche com esse cara, irmão Cê sabe como é, você vai ser jantado Te corto, te amasso e depois você fica todo toriçado Deixa eu falar aí, Bruninho, como é? Ah, você não vai dar, você vai dar ré Não dou ré, foguete é só pra frente Isso que cê não percebeu, parceiro, é motivo de chacota Entendeu? Isso é um bloco de notas Vou ter que ensinar a contar, já que se bosta não anota Oh, oh, pode falar meu bom que eu vou mandar aqui então a minha improvivação Agora cê não entendeu o que eu quis dizer Fim de, de papo pra você não proceder pro, pro, pra. Eu me incentivo com isso e mano porque eu me alimento Tem de menor vício Aí playboy eu entendi a sua visão Você esquecia eu por causa da situação pro. Eu não entendi nada, eu acho que ninguém entendeu, acho que todo mundo quer que você para Na verdade é o seguinte, você sabe que Bruninho pra você não tem vez ah, Foguete tem ré sim, prosquisa pro Elon Musk dessa vez Só que é o Bruninho que tá rimando na Elon Musk, cê entendeu parceiro? Agora só rimar é falcatrua, Elon Musk tá construindo foguete Bruno destrói punchline na sua cara e te manda pra lua Oh, sabe por que, meu mano, eu tô com medo de entrar aqui? Porque no dia que primeiro que eu cheguei aqui É de novo eu vou repetir aqui, aqui, aqui, aqui, aqui mesmo O nome desse rap é que você não foi verdadeiro Ah, eu não foi verdadeiro, então tá desligado Você falou Kikiki, que, que, que, mas você tá tremendo Que nem aquele pé de kaki. Deixa eu falar, meu mano, você que perdeu aí Você não é Elon Musk, e o Shape, como é que tá, meu filho? O shape tá magro que nem em dia Cê tá ligado, faixa, que a assunto é nosso Eu não sou teu guru, não boto o projetinho Eu sou rap, eu sou magro, sou rap até os ossos Ó, oh, cê tá ligado, meu mãe Eu tô tão ansioso que aqui eu tô mandando papo Do que? a situação? Hoje eu vou ser campeão com uma sorte então leva na voz fechou aí se puder chegar um pouquinho mais perto só para dar aquela segurada na energia fechou aí DJ preparado manda <risos> o que acontece aqui o que acontece aqui o que acontece aqui quero ver eu quero ver vou vou vou vou MC. um sai campeão E outro sai daqui, tudo bem Eu vou fazer a rima, nota 10 Eu sou destruição e você Não fica ao invés, você sabe Que você vai ficar de lado Porque quando o Nova tá na faixa ele levou O patamar, tá ligado? Se você não Entendeu, tá de vermelho, mano Você sangue e já estremeceu Ah, eu vou falando mesmo Com essa cara de sério, porque eu não Intimido, então cê tá ligado Mano, olha essa cara, se você Olhar pra mim, cê sabe, você eu tô no mito, ah, uh, pela... <risos> Passa de campanha. É isso, meu mano. DJ, solta, pai. E aí, Bruninho, vai deixar? Solta o beat. Pode soltar, pai. Ei, levanta a mão, por favor, rapaziada. Levanta a mão, passar aquela energia pra nós. Vamos passar energia. Cê tá é louco, vou puxar o grito oh, daquele oh. jeito. Geral, levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as minas, está ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as mini esquerdista, ladrão. Eu tô de vermelho, sim, meu parceirinho. Cê tá ligado que as ideias agora eu vou ter que falar. Você vem fala da roupa que eu uso, que eu tô de vermelho aqui, é o sangue é seu. Não dá é trabalho pra limpar, entendeu? Por isso que eu tô de vermelho. O bagulho é muito louco, olha só, essa é arte Cê falou que um ia sair campeão, outro ia sair daqui Eu vou sair daqui com a minha parte, entendeu? Com a minha parte feita Essa aqui você não entendeu, eu não voto nem em direita Votei no Bolsominion como assim, esse é o demo? Quem tá no governo tem um dedo a menos Você percebeu, ô meu parceiro? Essa rima agora aqui, agora não se esbanha Infelizmente quem tá no poder é o Lula, graças a Deus E pra você hoje não tem churrasco de picanha <risos> Certo, família? Vamos pra votação. Quem gostou das rimas do Lova faz barulho. Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho. 1 a 0, Bruninho. Bruninho terminou. Volta a DJ. Solta. Uh -huh. yeah, yeah. Batindo pro Bang Bang, o que cês querem ver? Oh, yeah. Dois MC batindo pro Bang Bang, o que cês querem hey. ver? Eu posso até travar no grito, mas na rima nunca travo. Cê tá ligado, meu parceiro. O bagulho é louco, então seja mais ligeiro. Não sou cava da peste porque sempre eu tô cabelo. Essa que é a verdade, parceirinho. Olha só meu amigo, essas ideias aí não tem mistério. Olha que da hora esse cara veio de preto. Ele veio de luto lógico pro próprio velório. Essa que é a verdade, eu percebi, meu parceirinho, infelizmente, olha só, não se consome. O beat bate e eu bato junto. E hoje na lápide na cova vai estar tá escrito seu Nome, cê entendeu? Bagulho é louco, olha só, porque agora eu vou dizendo e eu sou profundo. Cê vai morrer e vai me trombar no inferno, pois me chame de Hades, eu sou o rei do submundo. É isso família, e aí louva, vai deixar? Ei, ah, ah. Essa é a história do Alok que me Vá. O alô já me chamou, vai matar, vai morrer, então se liga nesse improvisado Antes você é aquele suco, cê tá adestrado É desse jeito, meu mano, que aqui é gangue Gangue, você falou de sangue Então peraí, eu vou te arranque Cê tá ligado, falou do meu sangue Eu dou pros que precisam Por isso você não entendeu o raciocínio Acabo com você, o sangue é o mais bem envenenado Eu tenho domínio, se você não entende Fazendo a rima, meu parceiro, então só senta e aprende Desse jeito, meu parceiro, ah, qual é a realidade? Você que vai tá lá no cemitério da saudade então, tudo bem, deixa eu continuar. Se o beat é bom, meu mano, louva, chega pra acabar. Então, deixa eu te falar, meu mano, não liga pra nada, porque eu sou louva e eu vou louvar a sua caminhada. Certo, família? Vamos pra votação por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho! Não! Quem gostou das rimas do Louva, barulho! Ai, pai, é terceiro, hein? Parou o Ivo pra ver quem começa. DJ, prepara a braba, tá? Aí, bate e volta, terceiro round. Louva na voz, DJ! Mão pra cima geral, mão pra cima geral, mão pra cima geral. Vem com nós, vem com nós. Oh, oh, oh, oh, E Ipaba, vai dar na mão. Geral levanta a mão, os manos pino esquentista ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os manos as minas, esquentista ladrão. Oh! Oh! Oh! Ah, tô tá ligado, eu falei aqui do convívio Porque você sabe qual que é o verdadeiro amigo É sim, eu vou falar na real Riqueza, meu parceiro, você não vai levar no funeral Então o meu mano, riqueza, ideia profunda Que eu faço sabedoria, sua mente se inunda Se é que você me entende, eu faço uhum. tipo Bluetooth É tipo osmose, então pega a visão true quer? Tô? eu faço aliado Não vou deixar saudade, eu vou deixar meu legado Você entendeu? Essa rima vai ficar na memória Eu posso morrer, não levar nada mas ele Deixa é minha história na sua cara, é fã de entrega. Cê tá ligado que porque já chega, quebra sua cena. Esse é a verdade, parceiro. Olha o gancho. Cê não entendeu porque você rima um garrancho. Ha, então pode ir pra, eu vou falar, só tente Quer quebrar minhas pernas? Eu ando tipo para skate Tá ligado, mano? Ando só com a minha mão Fazendo flip e pulando a cabeça de vacilão não, Pulando a cabeça de vacilão, essa aqui é a verdade Parceiro, cê tá ligado que eu faço um bom free Cê pula a cabeça de vacilão Vai andar de skate, porque pra profissão não serve como MC Você tá falando várias merda no instrumental Só que eu acho que cê não tem o manual Se é que você me entende, você é fake Então, aqui você acabou, não vem falar nem de skate. Ah, de skate, como assim? Cê sabe que esse mundo não é o redondo de olho Cê tá falando que eu sou fake Eu vou pular na sua cara e ainda depois eu mando um fake noli É fake nole, você não é o 50 face Vou fazer você, então só aguente Minhas rimas é pesada, então só lamente Eu sou bom até o 50 Cent. Até o Zip te sente como assim, o meu parceiro Cê tá mandando rima e tá travado Até o Zip te sente o seu improvisado Só que cê tá rimando pouco, não tá valendo 50 centavos oh! <tos> Certo, minha rapaziada, certo? Vocês ouviram, vocês decidem Aí, cê é louco, pai Pô, não tem o manual ali, foi <tos> <Cê> é louco <risos> Aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Lova faz barulho. Quem gostou das rimas do Bruninho faz barulho. É isso rapaziada, 2 a 1 pro Bruninho, próxima fase é isso.